Orientações para elaborar o Produto 2 Vamos então ao Produto 2. Tem em mãos o anexo 4 do edital para facilitar. A primeira coisa a fazer é identificar o nome e o número do seu projeto. Na metodologia utilizada para o desenvolvimento das ações previstas para o projeto, você deve ser descritivo e contar detalhadamente como o seu trabalho está sendo realizado. Como a instituição se organizou? Houve apoio de outras instituições? Como foi esse apoio? E depois? Como cada ação foi realizada? Quais recursos foram empregados até agora? Você já realizou alguma capacitação? Oficina? Seminário? Se sim, apresente a lista de presença, os temas abordados e seus conteúdos. Lembre-se de encaminhar também uma cópia do material didático utilizado. E os atendimentos? Faça uma lista das pessoas atendidas Usando apenas as iniciais dos nomes e conte como foram realizados e quais os encaminhamentos. Seja claro e preciso para que possamos entender o que você fez até agora. Nas ações previstas que ainda não foram realizadas, verifique no seu cronograma as ações que você planejou e até agora ainda não fez. Por que não fez? Ainda pretende fazer? Isso prejudica o trabalho como um todo?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 você vai dizer se as atividades realizadas até agora alcançaram os objetivos propostos. Para ajudar, procure fazer uma breve reflexão sobre quais dificuldades encontradas, o que contribuiu para o seu sucesso, o que você faria diferente? Analise os resultados alcançados. Isso vai permitir que a equipe envolvida no projeto reveja cada etapa, seus pontos positivos e negativos. Descreva sua percepção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 e assinado pelo responsável legal e pelo coordenador do projeto. Com esse produto, você vai receber 30% do valor total do contrato. Ele deve ser enviado para aprovação do departamento até 90 dias após a assinatura do contrato.